Amar e o amor, ou o amor e o amar, do contrito a contemplar para o Senhor Deus dos céus com Cristo Senhor. Lindo, não é?